Fala galera True Surf, aqui é o Andrew Lei. Hoje no nosso tutorial eu vou ajudar vocês como ligar as câmeras do replay do jogo True Surf dentro das configurações e vou te explicar passo a passo de como essa nova ferramenta do jogo funciona. Roda a vinheta aí diretora. Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os assinantes que sempre nos deram um apoio Participando aqui no canal, deixando comentários, curtindo e compartilhando nossos vídeos Hoje o shoutout vai para o True Surf 369 Que semana passada ganhou a categoria do Legends Lá na Califa, na praia de Trestles Esse campeonato que rolou ao mesmo tempo que as finais da WSL Parabéns True Surf 369 69 mandou muito bem. Então vamos lá. Depois que você abriu o aplicativo do jogo, clica no botão das configurações. Na barrinha do lado esquerdo, selecione Play. Vai na parte de cima e seleciona General. Agora você desce a tela até o final você vai encontrar a opção chamada experimental features tenha certeza que essa opção está marcada enable agora parceria tudo que você precisa fazer é cair no mar e surfar hoje eu estou aqui nessa praia do true surf chamada jaws no havaí para a elaboração desse vídeo, eu estou utilizando a tempestade perfeita. Dropei uma onda e vou tentar manobrar até o final. Percebam que agora existe um botão novo aqui na parte de baixo da tela do lado direito. Para ativar o replay, basta clicar nesse botão que você vai ver todas as câmeras. Para trocar de câmera para câmera, é só ir clicando no ícone das câmeras, múltiplas vezes. Então é isso, família. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe o seu suporte que vai me ajudar produzindo mais vídeos para vocês. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários e deixe a sua pergunta, que eu vou te responder rapidinho. Aloha e vamos pro surf! o vem na onda assim, aí dá um batidão, depois só aperta o replay.